Saímos todos né, para organizar o, o, o movimento para o PT, que aqui já tinha, o, né, através da intersindical, o Lula já tinha uma relação forte com o Olívio Dutra, com o Clóvis e o Genfritz. O Clóvis era do sindicato dos arquitetos, o Olívio do sindicato dos bancários, um sindicato com uma tradição de luta muito forte, muito antiga, aqui no um sindicato forte aqui no, na capital e no estado. É, um conjunto de outros companheiros né, que vinham do movimento sindical, é, do setor de serviços, da, é, também dos metalúrgicos ali, de metalúrgicos em Caxias do Sul, é, aqui de Novo Hamburgo. Enfim, quer dizer, um número grande de companheiros que tinham contatos através da intersindical e que assumiram também a, a, a ideia do, do movimento do PT. E para nós ah, era, era muito natural que toda essa luta que vinha desde a dissidência, dissidência do Partidão, que vinha do POC, né? e que se mantinha para nós como a... A grande tarefa aquilo que a gente não conseguiu fazer no final dos 60 e no início dos 70, porque pela repressão, pela relação de forças, pela prisão, se abria no final da década, se abria como uma grande possibilidade né, de organizar um partido de trabalhadores, que ainda não tinha nome, que ainda era... Né, é, tinha muitas lacunas, muita coisa que a gente não sabia o que, que ia acontecer, mas era a grande oportunidade de ter um partido com as maiores lideranças sindicais do país. O espírito que a gente levou para dentro do movimento para o APT e que foi assumido também pelo Olívio, né, por vários companheiros que vinham do movimento sindical, foi um espírito muito forte de combater qualquer hegemonia, qualquer exclusão, qualquer processo de desconfiança, de que esse aqui é mais petista, menos petista, não. Quer dizer, desde a primeira, nós elegemos aqui a primeira, a, a, a primeira direção provisória do PT foi eleita Aqui em Assembleia, uma grande Assembleia, na, no Salão Paroquial da Igreja da Pompeia, aqui, aqui em Porto Alegre, em 21 de outubro de 79. E, e nessa comissão provisória, todas as correntes, todos os grupos, todos que, que apresentaram candidatos ou que se dispuseram a aparecer para compor a coordenação, tiveram espaço. Foram, né, foi respeitado né, que a presença de praticamente todos os grupos correntes, representações de sindicato, de associação de morador. Que, que, e isso marcou muito o, o, o PT aqui do Ouro do Sul.